Vamos fazer um drink super refrescante para o verão e o melhor é com colágeno. Tudo que você vai precisar é um liquidificador, um scoop de Sweet Lift Cook, um scoop de Collagen Skin, um punhado de gelo, e um limão e um pouquinho de água. O Sweet Lift Cook é o nosso adoçante, a gente vai usar uma colherzinha, 100 ml de água, o Collagen Skin é de limão siciliano. É super bom para pele, cabelos e unhas. E tem ácido hialurônico. Hialurônico! Uh! Tá, vamos colocar um punhado generoso de gelo. E por último, o suco de um limão siciliano. Agora é só bater tudo. Até ficar maravilhoso. Agora, para dar um toque especial, a gente vai pegar um sal e um limãozinho. para decorar o nosso copo. Primeiro, você pega uma rodela de limão cortado e passa ao redor da boca do copo. Agora, a gente vai passar ao redor do copo inteiro, dentro do salzinho. E agora, é só servir. Agora ele está é pronto! Olha como ele tá lindo! Foda! Se você gostou desse drink, curte, compartilha e segue a gente no canal. <risos>